O Passe Livre, eu fiz um questionamento ao deputado Rafael Prudente onde era o protocolo oficial dessa casa e hoje está confirmado. O protocolo oficial dessa casa é na imprensa. Existe um novo projeto de lei do Passe Livre. Eu não tenho cópia desse projeto porque essa casa tem sido tratada de forma desrespeitosa num projeto duro que é um projeto para atacar os estudantes do Distrito Federal numa conquista tão importante que é o Passe Livre. Eu queria dizer e que ficasse registrado que ontem centenas de estudantes do Distrito Federal foram às ruas lutar em defesa do passe livre e não vai ter arrego para essa casa. Os parlamentares que estão aqui precisam pensar bem, porque no debate da saúde pública tinha uma divergência ideológica colocada em relação a quem deve fazer a gestão da saúde pública. Mas no debate do passe livre, quem votar a favor do fim do passe livre ou da restrição do passe livre está votando contra a educação.